Está Jesus, meu bom mestre Salvador, me guia com a luz pelo seu imenso amor. Nestes estilos, Jesus te verá no seu bom caminho. Andar e Estou com Jesus, meu Senhor Vou vencer Jesus ama os seus E as coisas de Deus Me faz saber Há nada a que temerei Pois eu bem sei Que tudo está sobre as ordens Do Quem me separará Do sublime amor de Deus Quem me condenará Pois Jesus, defende os seus Unidos ao Senhor Por celestial amor Caminho, avante Com fé eu estou com Jesus, meu Senhor Vou vencer Jesus ama os céus E as coisas de Deus Me faz saber a nada aqui, temerei. Pois eu sei Que tudo está sob as ordens do meu rei, das sendas celestiais. Eu não me afastarei, Usando sempre mais a doutrina do meu rei. Jesus me guiará E forças me dará. Estou com Jesus, meu Senhor o vencer Jesus ama os seus E as coisas, coisas de Deus, Deus Te fazem traer A nada que O Pois eu é, vencei Que tudo está sobre as ordens Todo